tá aqui na dificuldade né aí a gente vai vir para a parte cantada Fá sustenido menor com décima primeira vê aí o acorde tá sai da sua tenda aí vem aqui mi 5 Então, ó, você tá, tá aqui no Fá sustenido menor com décima primeira você já vem para o me 5 aqui ó né? oh, filho meu si quarto Si quatro né o se si com quarta né aí ó Ré 5 aqui tá de novo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 Minha benção será sobre Ti crescendo no Si, crescendo no Ré. Beleza? Deu umas esbarradas aqui, mas de boa, vamos, vamos seguir o barco. É, a parte de no, Uma Nova História vai, vão ser três acordes, tá? Lá 5, Ré 5, Mi 5, desse jeito que eu estou tocando, ó, tá? tá vendo aqui?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 Mi 5 para mim, tudo aquilo que perdido foi, lá 5, ouvirei, Ré cinco de tua boca, Mi 5, te abençoarei. Daqui, na primeira vez, volto para a introdução. Ok?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 abençoarei, você se seguro lá e deixa inspirado. Uma nova história desse... Tá vendo? Eu achei que ia rolar uma preparação, mas não rolou nada. É que falar com o microfone na minha frente, tapando as teclas, que é bravo, por isso que dá umas enganchadas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 Gente, eu passei tudo que eu tinha pra passar aqui, tá? A cifra tá na descrição, ok? E vocês não esquecem de deixar aquele like aí. O cara, o YouTube tá desmotivador, né? Entendeu? Então, assim, pra eu não abandonar esse barco de vez, né? Comenta aí, entendeu? Compartilha esse vídeo pra ver se o YouTube começa a notificar as pessoas, tá? Deixa o teu like, se inscreve. Dá um jeito aí, tá bom? Posta no Facebook, vê aí o que você faz.